A Juliana tá gravando, filha, filha da puta, pra depois. Beleza. Filha da puta, velho. Juliana, a Juliana não tá nem. Juliana não tá nem gravando, a Juliana tá sentada. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo Botão da Excel. Tá com o pau, Juliana? Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, a Juliana falou que o meu cabelo estava parecendo um ninho do pardal, então eu vou, estou utilizando aqui um boné, gentilmente oferecido pelos meus amigos da Solimftec, estive com eles na gre show os caras vão dominar o mundo, certo Juliana? Um abraço especial para o padrão, coloquei até aqui nome. padrão, né, o cara de exalco, vai me foder depois. Luiz Bergamo, Crepaldi de todo o time da Solimftec, que se eu ficar falando aqui, nós vão ficar até amanhã, eles vão dominar junto. E nós, nós vamos eles vão dominar o mundo e nós estamos juntos, beleza? Falando nisso, eu também estou aqui, como vocês podem ver, né? Segundo a Juliana, parecendo o Conde de Drácula, porque hoje o vídeo será de gráfico de radar e nós vamos falar do boleiro. Falar que eu tinha que fazer um vídeo que está chegando na Copa do Mundo, então pediu para eu fazer um exemplo, então eu vou falar de boleiro hoje, então eu vim aqui estilizado Toca a vinheta? Recado? Não? Então, preto Bom, e como vocês viram, né? Se eu ficar montando aqui tabela de cruzamento de jogos, essas coisas que tem, se vocês procurarem na internet, eu vou ficar aqui até amanhã montando e não vamos fazer o famoso vídeo curto. Vai ser o mais curto que eu já fiz. A Juliana inclusive pediu para eu ficar enrolando aqui para que a gente mostre mais coisa, senão vai ficar muito curto. Então o que que nós temos, pessoal? Imaginem que aqui, né? Você que joga aqueles caras viciados, igual os amigos meus, que jogam PS, FIFA, o caralho, né? A gente sempre tem aqueles jogos que comparam as habilidades dos jogadores. Então eu tenho quatro jogadores aqui. Cristiano Ronaldo, Neymar, A do Torres e eu, Lord Botton, como jogador de futebol. E aqui nós temos algumas habilidades. Velocidade, jogo aéreo, drible, defesa, passe, chute, podia pôr putaria e outras coisas, mas vamos deixar isso assim. Então, o que nós temos aqui? Eu perguntei para a Juliana como a gente pode fazer um gráfico para comparar as habilidades dos jogadores. Adivinha que ela falou? Faz um barra, Botão. Eu falei, meu Deus. Ou gráfico de linha e o caralho, que é o que todo mundo usa. Certo? Certo. Você pode fazer um gráfico comparando desse jeito? Pode, tá? Mas, dependendo da informação que você quer mostrar, alguns outros gráficos, como o gráfico de radar, que nós vamos falar hoje, até subi para falar, podem ser mais interessantes. Então é bastante simples para a gente fazer esse gráfico, apesar dele ser pouco utilizado. O que nós vamos fazer? Eu vou selecionar a minha base de dados, né? Eu poderia colocar um a um, aí você fica à vontade como é que você faz, se quiser ir selecionando só do Cristiano Ronaldo, só do Neymar, só do Haroldo, só do Botão, etc e tal, um a um, pode. Então seleciona a base de dados, vem aí em inserir, e olha lá que legal, Juliana, aqui nós temos ó, o gráfico de radar que está junto com o gráfico de superfície. Então, basicamente, nós temos três tipos de gráficos de radar, que estão aqui embaixo. Ó. Então, se você posicionar a seleção do gráfico, tá vendo aqui, ó? Que ele já vai posicionar. Então, beleza. Eu vou colocar o primeiro aqui. Olha lá que maravilha, Juliana. Deixa eu diminuir da minha jaca e jogar aqui pro cantinho. Sai daqui, viado. Puta que pariu, velho. Que que... Tiraram meu mouse. Aí, beleza. Então, o que que esse gráfico de radar tá mostrando, pessoal? Ele mostra as habilidades dos jogadores. Então, evidentemente, eu jogo muito mais bola que esses pernas de pau, né? Estou aqui, ó, preenchendo todas né, as características. Velocidade, jogo aéreo, drift, e defesa, etc e então. Beleza? Posso editar o da... edital? O... Nossa, hoje? Você tá falando rápido. Eu tô falando rápido? Vou falar mais devagar. Então hoje né, se você quiser, pode colocar aí uma a uma a série, você pode colocar um a um o nome da série, o nome dos eixos que são um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fique à vontade se você quiser fazer isso manualmente, ok? Obrigado. Então, beleza. Como a gente não vai fazer isso, eu vou mostrar também, né, pro gráfico o vídeo não ficar muito curto, eu vou mostrar outras formas da gente colocar de forma mais rápida, né, o gráfico, porque senão era só isso, beleza? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou apagar essa bosta aqui, dar um delete, maravilha, tô com a minha base de dados já padronizada. Então, como como que vocês podem olhar ali, ela tá padronizada por quê? Eu tenho um eixo horizontal, um eixo vertical, avá, né? E as informações que são cruzamento das duas. Se você vir aqui, meu querido e minha querida, né? Selecionar tudo, não somente os valores. Se você selecionar tudo e fazer o mesmo procedimento, inserir e colocar o gráfico de radar, olha lá que legal, ele já vai estar assumindo né? as informações ali, ó, dos jogadores e com as habilidades. Então, olha que maravilha. Velocidade, jogo aéreo, drible, defesa. Defesa, passe, chute, etc. Então ele vai posicionando. Né? Então como é que a gente interpreta? Como eu disse, eu sou o cara fudido, teu 10 em tudo. E o Haroldo Torres, o cara mais perna de pau do mundo, ó, É o piorzinho. Então com isso, é possível comparar, assim, diversas, uh, diversas características em uma única base, visualmente fica bem legal de ver, tá? O que mais eu posso falar desse querido gráfico? Eventualmente, dependendo das características que você vai colocar, de como está disposta a sua base de dados, o que que acontece? As características que estão ali, né, no meu na minha figura geográfica, geométrica, como que é o nome dessa porra? Isso é um retângulo, um losângulo, um quadrado, um hexágono. O que que é, Juliana? Um, dois, três, quatro, cinco. Quando é seis é o quê? Quantos títulos... É oito. Hexágono é oito. É. Você tem certeza? Não. Meu Deus do céu. Henrique, tira isso. Meu Deus do céu. Quantos títulos o Brasil tem? Ele é penta. Ele é penta. Meu Deus. Vamos lá. Onde eu tava? Não é. Eu não sei também agora, eu não vou falar. É, o que, que eu tava falando? Eventualmente, as informações que você vem colocar, elas não vão ficar bonitinho, né? Dependendo da disposição, o nome dos jogadores podem vir ali, aonde tá as pontas do, da sua figura, né? Então, o que, que nós vamos trabalhar? Se você clicar com o botão direito aqui, ó, e vir em selecionar dados, uma coisa que ninguém nunca usa, né? É esse negócio aqui, ó, alterar entre linha e coluna. Se você clicar aqui, olha no gráfico lá, ó. Tcharam! Tá vendo? Então, eventualmente, dependendo de como você vai plotar, pode vir essa merda aí. E aí, o que, que você faz? Você tem que ficar alternando entre linha e coluna. Basicamente, ele vai trocar a posição de quem tá no eixo horizontal, vai trocar pro vertical e assim por diante. Beleza? Então, foi só pra ilustrar, pra não ficar essa bosta. Eu vou voltar no modo normal e vou dar um ok. Mas, Juliana falou que deve ter um jeito mais fácil de fazer esse gráfico e realmente tem, tá? Então, olha só que legal. De novo, pro vídeo não ficar muito curto, eu vou deletar este gráfico aqui. Olha que legal. Quando você tem um gráfico que tá Assim, todo bonitinho, já padronizado, não tem muito frufru. Se você selecionar a base de dados e presta atenção no dedinho aqui, ó d um f 11 olha lá que maravilha. Ele vai abrir uma nova aba, né? Uma nova abinha aqui, tá? Onde vai posicionar apenas o gráfico. Ah, botão, mas não vem o gráfico de radar, não. Ele pega o primeiro que é sempre esse maldito de barra. Mas basta você vir aqui, ó. Design, alterar tipo de gráfico e colocar como cadê? Radar. Tá aqui, maravilha, ó. E ele vai, vai estar plotado. Então, olha que legal. Ele apresentou a mesma coisa aí, só que ele está como único dentro da sua planilha. Beleza? Toca o pau. Então vamos lá, ó, ó. Quando ganha uma vez é o quê? Penta, aí tá, você faz o quadradinho. Penta, bi, tri, penta, caralho, que penta o caralho. Campeão, bi, tri, tetra, penta, hexa, eta, oca. Quantos lados a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quando é seis então é o quê? Exa, muito bem Vocês surgiram da escola A ah, botão mas é muito simples Dá pra fazer mais coisa? Rapaz, dá pra você fazer o que você quiser Se você quiser montar um painel né, Onde você seleciona o jogador Igual a gente já viu como é que vai fazer validação de dados Aí vai aparecer as habilidades dele E aí vai ser plotado no gráfico Aí se você quiser colocar a foto do jogador Que também vai aparecer em algum lugar Que dá pra você utilizar o recurso câmera Aí meu querido, a planilha é sua Você faz o que você quiser Você deixa você enviar dela do jeito que quiser Beleza? Então é isso pessoal Temos recados ainda agora Pra finalizar o que que nós temos recados para se inscrever no meu canal manda recado sugestão isso aí um abraço um beijo para todo mundo tchau um abraço para o de novo aqui ó prometi que eu ia vir tá aí tá foda é, tá bom